Olha o meu baú aqui pra você rechear. Puxa vida! É. Tem muita coisa legal. Que eu... vamos lá. Oi gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú. Hoje eu tô tendo a alegria de reencontrar minha amiga Cris Flores. Começamos juntas na Record não, Tudo a Ver, Verdade. né? Anos <risos> atrás. E muito bom, muitos anos de convivência. E aí, sabe como é que é a minha vida, né? Cada uma vai pra um lado, cada uma vai fazendo uma coisa. Então, esse encontro aqui foi muito esperado. Você tá trabalhando, hein, Cris? Tô, Nossa. graças a Deus. Graças. Gravando, estava fazendo o casamento, né? Exatamente. Eu fiz o Fábrica de Casamentos no primeiro semestre. Agora que foi um sucesso. Muito, graças a Deus também. Agora eu tô com o Barbecue Brasil fazendo churrasco. Oba! E o casamento volta no ano que vem. Todo Bom. mundo tá me perguntando, vai voltar. Mandem suas inscrições que eu não posso mais andar na rua aqui. Todo mundo quer casar. Eu tô assim Santo Antônio. <risos> que ótimo, Cris. E você é uma pessoa de, de guardar recordações? Eu guardo, eu guardo. Eu não sou de guardar muita coisa, não sou acumuladora. Detesto olhar para as coisas e ficar guardando muita coisa. Ah. Mas é, eu guardo poucas coisas, mas bem significativas. Uh -huh. E guarda mesmo. Ai, maravilha! Vamos ter revelações hoje? coisas Coisa que ninguém nunca viu. Não, nada do que tá aqui. Que ótimo! Então, antes da gente começar, você já sabe, né? Quero que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, espalhe ele por aí e deixe seu comentário também, dizendo o que, que você tá achando, quem que você gostaria de ver aqui no fundo do baú, dando ideias pra gente, porque afinal de contas tudo isso aqui é pra você, né? Então, vamos começar! Vamos lá! Um baú da Cris Flores! Opa! Tadam. Tadam. Ai, que legal! Eu adoro. Vamos. Você que uh... me diz por onde você e... quer começar. Bom, vamos começar bem do então, passado. Vamos, vamos. Vamos lá. É, eu não trouxe nada da infância, exatamente, porque minha infância foi muito boa, muito gostosa. Sim, é São Paulo. Eu sou de São Paulo e, e eu trouxe da adolescência para frente. Tá. para gente falar um pouquinho da infância, mas a gente pode começar por esse moletom? Tá bom. Eu acho que é o primeiro aqui da, da linha. <risos> É, tá uhum. bem velhinho, tá cheio de bolinha, <risos> né? E tem o papel aqui. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha, uhum. que eu fui pra Disney porque é, fazia 15 anos. Uhum. E, Também fui. A gente podia é, escolher a festa ou ir pra a Disney. Viagem. Bom, tinha gente que não escolhia, mas tinha gente que Exatamente. precisava escolher e tinha gente que nem tinha escolha, na é verdade, né? todas. A gente é. foi assim, guardando dinheiro, naquela expectativa, eu falei, não, eu quero festa, que festa, depois pra quê? quero viajar, ser feliz e tudo mais. E eu sempre usei muito de roxo, e nessa fase, eu amava demais roxo. Então, eu usava tudo roxo. Usava roxo e preto, porque eu já tava virando metal. Assim, Isso, né? porque você era um pouco, eu não sei nem qual era, não era grunge, não existia nessa época. Era o um quadro de rock? Existia, eu era é. rock, grunge, era tudo um pouco Não, assim. gente, dá pra acreditar que a crise <risos> é roqueira? A crise, essa delicadeza, essa coisa, fala mansa, você gosta mesmo, Muito, né? até hoje. O que você gostava sim. nessa época? Era Sex Pistols? Era... Sex Pistols até hoje. Tudo que eu gostava naquela época, eu gosto até hoje. Não mudei nada. Então eu gosto de Sex Pistols, Gosto de Ramones, é, amava Guns N' Roses, que foi bem da minha época, assim, né? Agora uh -huh. eles estão aí, né? Voltando a fazer show, ainda bem, acho legal. Mas hoje, absolutamente tudo no rock. Gosto do luxo ou lixo no rock. Estamos falando dos 80, né? Anos 80, é isso. É isso é. Final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu tinha até cabelo roxo. Então, só que assim, hoje... Tem foto? Então, você sabe que não tem foto dessa época? Ah! <risos> Do cabelo hoje mesmo, por quê? Durou pouco, porque não tinham essas tinturas que a gente tem hoje. Hoje tem um monte de tintura, meninada passa, o cabelo azul, verde, roxo. Acho é maravilhoso, tem é. que se expressar. É. E minha mãe sempre foi maravilhosa, porque minha mãe deixava fazer absolutamente tudo nesse sentido. Eu podia usar a roupa que eu quisesse, o cabelo que eu quisesse, que pendurar pôster no quarto, pintar a parede do quarto, escrever na parede. Sempre deixou, nesse sentido eu nunca fui podada. Uhum. minha mãe sempre disse o seguinte, e eu aplico hoje com meu filho, a gente tem que se expressar na idade certa, porque se não for na idade certa, você vai querer fazer isso depois, quando já não convém mais. Verdade, né? eu querer experimentar quando já não está mais na idade para isso, né? já era para ter definido alguma coisa. Exato, então eu pude fazer o que eu quis nesse sentido. E, e o cabelo roxo, como eu não tinha tinta, só tinha no exterior, é, Londres tinha, porque, né? Londres Imagina, mar, era o sonho, né? E aí, eu passei violeta agenciando no cabelo. Nossa, <risos> que é aquilo que a gente usa pra catapora? Que usa exatamente pra ferimento, que usa muito ferimento de boi. De ah, matado. eu sei. E meu cabelo ficava roxo, mas eu deixava tudo roxo. Então, parede, a roupa, o travesseiro, o telefone, né? Porque era ia mais lá, né? O telefone. E aí, minha mãe foi ficando louca, minha casa foi ficando roxa. A escola começou a reclamar, porque na, na escola eu sempre fui alta, eu sentava na parede, pra não atrapalhar a turma. E aí eu encostava na parede e ficava caindo na cabeça. Ai, gente, que louco! Então aí eu pouco. O roxo eu pintei de preto azulado pra ficar perto do roxo, mas sem ser roxo. Que então legal. era uma época muito gostosa. Aproveitei bastante, curti muito essa viagem. Porque é um sonho, né? Pra qualquer pessoa. E de pra deixa dele, de bradismo, eu ver. É o Pateta, é o seu, qualquer... é seu personagem preferido, não? Olha, eu gosto muito dele, porque eu acho que o Pateta, ele tem uma inocência, né? E ele vive essa inocência plenamente. É. E é zen né? também, é tranquilão, né? Tá, é bem é, é, de todo mundo, é. tá sempre numa boa, né? Que legal, né, Cris? Ele e tá você usa ele de vez em, em quando ou Não. Ou é só eu, guardar? Eu, eu, eu, hoje eu só guardo porque eu quero manter. É uma, né, uma lembrança muito boa dessa época. Muito bacana. Então é o roxo que simboliza a viagem. E, e dali eu acho que essa viagem foi importante porque foi a primeira vez que eu me vi sozinha. E eu entendi o que era ter maturidade. É, a responsabilidade, é O seu dinheiro, é, tudo, é, de me cuidar, de entender que você não só. É, tem que cuidar de si, mas tem que ter respeito ao próximo quando você tem essa maturidade para beber É excursão, né? Você fala sozinha, mas tá e, uma excursão, mas enfim, a gente a gente consola, consola, gente, é um dos pais, a não tem aquela proteção da mãe Claro, dela, né? claro, orientação e <risos> tudo mais. Muito bacana, adorei. <risos> Ó, com 15 aninhos, né? Ó, é que gracinha. Assim. Faz tempo. <risos> <risos> Bom, aí depois, é, nessa mesma fase de adolescência, é, eu nunca tive dúvidas sobre o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser jornalista. Jura? Juro, porque assim, é, eu sempre fui muito comunicativa, desde pequena. É, eu falei muito rápido, demorei pra andar, porque eu era gordinha. É, bebê bem gordinha. Ah? <risos> bem gordinha. E aí, eu é, fui mais preguiçosa pra andar. Mas pra falar, falei rapidamente. Adorava a italinha. Então, é... Sabia as músicas todas? Todas, eu a, minha, também. a minha mãe tem que ficar cassete, gravada. Você cantando. cantando? E assim, um dos primeiros presentes que eu tive na vida foi o microfone, porque a gente ligava o microfone no som pra sair na caixa, e minha uma mesa de centro, tirava as coisas da mesa de centro, eu subia e cantava como se fosse um Nossa, que legal. Mas sempre muito desafinada, graças a Deus, eu não eu tinha menor chance. E, então eu sempre me expressei, tinha uma assim, quando eu levantar a mão queria participar das brincadeiras. Nunca tive vergonha, nunca fui tímida nesse sentido, né? Sempre fui aquela que tinha muito amigo, então ah. viajava, minha mãe sempre deixou também viajar com amigas, sempre em casa dormia com gente, então sempre fui comunicativa. E aí na adolescência, é, o primeiro passo para jornalismo foi quando eu participei de um concurso de redação da escola. Eu ganhei o um concurso de redação e ganhava livro, olha que legal. Ah, é. É, eu sempre gostei de ler e escrever. E aí a minha professora de literatura falou: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas se você não fizer algo ligado a letras, você está desperdiçando um talento. Que legal. Aí eu falei: eu gostaria de ser jornalista. Ela falou: então é isso. E aí a gente fez com os amigos lá da escola, o Jornal do Grêmio, e eu tinha uma coluna, aí vocês já viram uhum. que era essa coluna de lazer. Por quê? Porque já era ligada à cultura, então você vê teatro, livro, feira, cinema, balé, música, moda. Eu já gostava que de fazer deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. <risos> que legal! Com a série chegando, aqui vão algumas dicas para quem quer programas baratos e dicas para ficar bem informado. No teatro, a comédia dos erros, feira, cinema, livros, balé. Balé. Paixão total da vida. É. Já, eu já dei uma bizoiada antes <risos> nas coisas da crise, porque ela foi bailarina. Aliás, não qualquer coisa, né? Porque olha o chique que ela tem pra mostrar. Mas que bacana. Sempre tinha um da sala que desenhava. Sempre. Né? sempre. É, desenhava é. muito bem. E a gente fazia isso na máquina de escrever, né? Porque o computador ainda era algo. Não existia. Não existia PC. Não, não existia. Foi depois. Uhum. E a, aí, quando eu comecei a fazer esse jornal, já falei, ah, gente, o bichinho me mordeu. É isso mesmo. Eu vou fazer jornalismo. E aí você estudou São Paulo? Eu estudei na PUC em ah, São Paulo. Eu também. Também? É, eu também, ah, só que acho que eu fui antes, fui da PUC, filhas <risos> da PUC. Só que eu me formei em 93. Eu comecei... Em 93. É, exatamente. Ah, <risos> mas você uh, começou a sua carreira, quer dizer, não sei se você começou hum. no impresso. Não. Mas uh, a TV foi uma coisa bem mais tarde pra bem você. Bem mais tarde, né? foi. E aí quando eu passei no vestibular eu já fui logo no quadro que tinha lá de oportunidade de emprego de estágio. Já nem começado da faculdade, aí já peguei tudo, já liguei, já fui. E aí, numa sessão de imprensa que fui, tinha uma coordenadora que conversou muito comigo, viu que eu já tinha trabalhado algumas coisas e chamou a atenção dela o balé. Ela achou legal eu ter feito balé e ter dado aula de balé, porque ela disse que o balé é muito importante porque ele dá disciplina, ele dá postura e é isso mesmo, né? Então, ela achou que por eu ter feito balé, e olha que engraçado, porque as pessoas geralmente não coloco essas coisas no currículo E eu coloquei, porque eu achei importante colocar que eu tinha feito piano, que eu tinha feito balé. Minhas habilidades... <risos> na época, né? que só aumentaram. É. E aí foi por conta do balé. Eu falei, olha, que importante. Que colocar, coisa, né? né? Como uma coisa leva a outra. Leva né? A outra. Aí eu comecei na assessoria, o que foi legal também, porque eu comecei fazendo clipping. É o clipping é quando você pega as notícias daquele cliente da assessoria. Em tudo o que interessa, né? Então se você está trabalhando para uma empresa de agricultura, isso. você vai ler todos os jornais Exatamente. na época e recortar todas as matérias que têm a ver com aquele assunto que interessa ao cliente. É o clipping, você junta tudo numa pastinha e entrega é, para ele. Isso me forçava a ler todos os veículos. Então foi muito bom Nossa, porque eu entendi ótimo. como é que era a cauda veículo. Que ótimo. Então, eu lia desde a Gazeta Mercantil, que era um jornal que nunca tinha lido com nunca, né? Que também era mais de negócios, exatamente. Tal, né? Até revistas de variedades, né? Porque a gente faz assessoria para tudo quanto é eu fiz assessoria para Mostra Internacional de Cinema, muita coisa legal. E aí eu fui aprendendo o que era o jornalismo. Depois que eu fui trabalhar no Jornal Agora, na Folha, uhum. né? E eu fui trabalhar antes em uma outra assessoria, que eu fazia também muita assessoria para político e, pra, e, e também revistas empresariais. Aí vem deste mundo todo, eu falei, não, acho que variedades é meu campo mesmo, porque... Não é isso que eu quero, Política é, não muito, é o que eu é, quero, é. já naquela época já era... É, deve é. que já é realmente, dependente de qualquer coisa, da, da, da, é. da característica dos políticos, é uma coisa mais séria, mais, né, mais amarrada, né? É. Exatamente, você vê que você não vai mudar nada, porque é. a gente faz jornalismo, a gente acha que vai mudar o um mundo... É. E aí, cobrindo política, você desanima, né? Uhum. E tudo que está acontecendo hoje, para mim, não é surpresa nenhuma, porque já naquela época já era tudo igual. E as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. Que continuam né? lá. Que é. continuam lá, é. né? E a gente tem que tirar, é. a responsabilidade é nossa. E aí, eu fui trabalhando no jornal agora em variedades E também na entrevista, o editor, na época, começou a me perguntar, eu falei, olha, ah, eu nunca trabalhei em veículo impresso, mas isso é tudo de televisão, porque eu sempre meio televisão. Aí ele falou, ah, tu ele começou a fazer um monte de perguntas e eu sabia tudo. Ele falou, bom, se eu não te der essa marca, eu sou muito burra. É. <risos> Sabe tudo. E aí eu comecei a trabalhar no jornal, foi maravilhoso. E depois, você sequência, a trabalhar na Editora Abril, na revista Minha Novela, na revista Contigo. E foi isso que me levou pra televisão. Porque foi na televisão que eu fui falando do que eu fazia na revista. Exato. nunca foi na minha vida o sonho e nem é um jeito trabalhar em televisão. Não era. Foi Sim. sem querer, mas aí também o ficou. Porque na TV você começou no Tudo a Ver, é, é, com o que Henrique Amorim, né, a Janine na época, é, né, que apresentava isso. primeiro, depois veio a Patrícia Maldonado, uhum. e comentando uh, as notícias de famosos. Exatamente. Que era o que você fazia, tava fazendo naquela época na Contiga. Exatamente, né? exatamente. É. A minha primeira experiência foi com a Sônia Branco porque a Sônia Branco tinha uma parceria com a Contiga e com a Minha Novela a gente falar dos assuntos das revistas. E eu falei, gente, mas eu vou falar televisão tá? tal. E a Sônia, muito generosa, como sempre, muito querida, falou: você vai fazer exatamente o que você faz na revista, só que a é ver de escrever, você vai me contar. Uhum. E foi assim, e eu aprendi muito com ela, mas não era uma vontade de minha estar na televisão. Aliás, tá a Sônia assim? deu entrevista pra gente também no Fundo do Baú, recordações muito né? legais, Vamos colocar aqui para vocês assistirem também enfim, <risos> o Fundo do Baú com a Sônia Abrão. A Sônia é maravilhosa, eu devo muito a ela e ao Paulo, sem dúvida nenhuma. E o diretor da Sônia, na época, era o Edo Vargas, que depois virou diretor. Acabador, exatamente isso. E foi ele que me chamou, ele falou, ah, nós vamos fazer um jornal assim, assim, e tá tal com o Paulo. Quando eu conheci o Paulo, eu já me apaixonei por ele, porque ele é divertidíssimo. Muito, né? A gente parece nos bastidores, sabe? E aí eu falei, gente, algo... eu não queria fazer TV, mas quando eu conheci o Paulo, eu falei, alguma coisa vou aprender com ele. E aí eu falei, gente, é isso, é isso que eu quero fazer. E Se soltou, né? É. Quebrou aquela barreira de... É, porque é. dá né, aquele enfrentamento da câmera, nossa, são assim, milhões de pessoas te, te assistindo. Não, escrever é muito mais confortável Não do que faz. falar ali ao é. vivo, ainda por cima, né? É, é, ao vivo, ao e vivo. E agora com é. as redes sociais ainda é. mais... É, é verdade. É, verdade. verdade. Ali na hora. Mas aí eu me apaixonei pela televisão, e aí eu descobri que, sim, a gente muda o mundo. Não como a gente imaginava quando a gente fez jornalismo. Mas um sorriso que você dá, uma palavra ali que você coloca, a pessoa que está assistindo, às vezes uma, e várias reparam para falar Ai, ah, eu gosto da sua risada porque eu estava em depressão e aí com a sua risada eu fui rindo com você e aí eu saí da depressão Ai, ah, eu estava de licença, maternidade, não tinha o que fazer, e aí você fez uma matéria assim, assim e eu aprendi tal coisa Então assim, isso muda muito. né? de verdade, né? O sorriso que você dá e deixa o dia da pessoa melhor, isso muda o mundo. Sem dúvida. É, Sem é dúvida. Uma... Porque ela vai replicar aquilo também, Exatamente. Né? Não é. necessariamente cobrir uma guerra que eu adoraria ser correspondente internacional que eu fiz, né? Depois da faculdade eu fiz a especialização em jornalismo internacional. E eu falei, não, às vezes nas coisas mais simples a gente faz mais transformação na vida uhum. de alguém, né? uhum. Então, eu me sinto privilegiada hoje de estar na televisão Fazendo transformações e mudando com reality shows, né? Porque aí você mostra para as pessoas a vida de alguém que inspira a vida de outra pessoa. Verdade, que, que aquilo também é possível, a gente os casamentos casamento agora, né? Isso tem é. sido muito gratificante. As pessoas estão redescobrindo que ter uma família legal. O casamento, ali em si, é uma festa para celebrar o quê? A união de duas pessoas que se amam. Se elas vão ficar por resto da vida? Eu não sei. Mas aquele momento é um momento de amor e ele tem que ser vivido e curtido. Né? E, e muitos que casaram ali com a gente já tinham até filhos, mas não tinham se casado, de fato, feito uma festa. E a mulher, principalmente, ter a festa é o ato de eu tô casada, uhum. socialmente, uhum. né? Porque a gente ainda sofre discriminação. Ah, por que você não teve filho? Ah, por que você não casou? Ah, por que você não namora? Né? A mulher é muito cobrada, não é? Só nessa é. vida inteira solteira. Tá ótimo. Só de é esperto ele. É, feliz ele. Ah, é, é. Peraí, ó, né É. Aí a mulher que resolve não casar, não ter filho e tudo mais, ah, não, é a coitada, né? uh -huh. a tia? não Não, uh -huh. ela não quer também. É. é. igualdade de gênero né? Vamos mostrar esse aqui que tem a ver já com o que a gente tá falando? Depois a gente volta aqui nesse. Tá, vamos, vamos aqui. Nesse, vamos nesse. Que tem a ver com essa história do é. casamento. Essa é uma boneca. Da Catherine, Catherine Doll, que é a esposa do... E exatamente, do príncipe William. A princesa. Exatamente, a Kate Middleton. Isso, isso. E que eu comprei porque eu fui fazer a cobertura do casamento real. Lembro. E foi muito legal. Nossa, que máximo. Não. Foi um o máximo, um máximo, porque assim, é, quando você vai pra Inglaterra, e a Inglaterra sempre foi algo que pra mim vivia no meu imaginário. É, por conta da música, né, do punk rock, claro, por conta do balé, né, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso Mas eu sempre quis conhecer, não sei se foi uma coisa de outras vidas, tal, mas era um lugar que era meu sonho E aí, é, quando eu fui fazer a cobertura do casamento, eu entendi exatamente a paixão que eles têm por essa questão da monarquia ah, as pessoas falando, ah, já caí, já, já, ah, já era e já tal. Era, tal. Mas isso mantém a Inglaterra de pé, né? Tô, tô, toda a Grã-Bretanha, mas mais Inglaterra, né? E, e assim, eles gostam de viver isso. E pra gente que visita também é muito divertido, é, né, Você é. ver tudo isso, né? Mas foi muito legal. Vi de carruagem, vi os dois lá no balcão. Nossa, que é, demais. Foi muito legal. E essa aqui você nem tirou da caixa, né? Porque ela Tira tá com cabelinho caixa. ainda preso, tudo, tudo, vestidinho. Eu falei, não, vou tirar. Vou fazer que nem colecionadores de bonecas que deixam na caixa. Que você comprou, então. Tem a ver com esse teu... Uh, uh... O trabalho que você fez lá especificamente de cobrir, de estar né, envolvida uhum. nessa atmosfera toda, mas também a ver com o programa de, de, uh, dos casamentos agora, né? Exatamente, tem muito a ver. E eu vejo hoje que as pessoas querem viver exatamente isso. Querem ter o vestido de princesa, querem ter a festa de princesa, todas falam. E, e é engraçado que o Lucas, né, que, que é um estilista, uhum. faz os vestidos, o Lucas não é brasileiro, ele é libanês, mas já mora aqui há muitos anos. E aí ele me perguntou, mas por que todas falam princesa, né? Eu falei, porque aqui no Brasil a gente tem essa fascinação, né? Pela realeza. Então todas querem ser princesas. É o dia que a gente se sente assim. Né? A gente se sente importante. A gente sente que a gente pode colocar a melhor roupa, a melhor maquiagem, né? Para uhum. ser uma moroa. É. Você é né, a rainha da festa é, é nem princesa. Né? né? Então é, é isso, a mulher se colocando como a principal da história, né? E que muitas vezes ela não é, geralmente não é, é, né? Então o casamento também resgata a autoestima da mulher. Sim. Então por isso que pra gente é tão importante que elas não vejam o vestido até a hora de entrar. Porque é o grande sonho, uhum. é o ápice do vestido. É, é aquele é. momento que elas se olham no espelho e falam... É a coisa mais importante de um casamento, é a coisa mais importante, é o vestido sim. que e, você vai usar. E as pessoas que estão lá também, porque na hora que a mulher entra com aquele vestido, é com são de você falar, é a uhum, é, que uhum. Você fala tanto pra elas, usem véu. Pode tirar depois na festa, mas na cerimônia use o véu, use a coroa, use o vestido rodado, use o brilho. Abuse, porque é só nesse momento que isso. você vai conseguir. É nesse dia. É, nesse né? dia. é pra isso. <risos> Lindinha. Adorei. Que legal. Tá até com preço ainda. Até, até eu vai vou Esse é pra guardar mesmo, no balão. Provide de lá. Esse aqui é o diploma da Royal. Que é Royal Academy of Dancing, exatamente, que é o Ballet Real, né? É um dos melhores do mundo e eu fiz aqui no Brasil no Cisne Negro, me orgulha muito porque é uma escola muito tradicional. Sim. E eles têm o método da Royal, então vinham examinadoras de lá da Inglaterra para cá para a gente fazer esses exames. Então, a gente tem todos esses exercícios. Era o era uma, uma, uma, uma prova? Era um era, teste? Exatamente. exatamente. Era, a era a gente. gente passava o ano inteiro né, fazendo os exercícios e aí a gente tinha que estar impecável. Então, qual que impecável? A mim impecável. O, tudo, desde o físico até né, a questão da, da estética, gente. né? Porque tudo isso é disciplina para ah, eles. Ah. Então, a, a amarração da sapatilha. Tudo. Então a gente já começava por aí, já tinha nota pra você estar tá impecável. Eu fui fazer piano por conta do balé, entender a musicalidade também. Eu você que... toca ainda? Não toco mais, infelizmente. Adoraria voltar a tocar, porque... me fazia. Mas muito você chegou ver. a tocar bastante, ler partitura, Sim, tudo? Sim, fiz conservatório. Ah, que legal. Ação, que legal. Tudo mais. Mas hoje assim, se eu sentar no piano, eu não sei tocar nada assim, de primeira. A partitura eu ainda sei ler, mas eu teria que ainda. Ah, dar lá, um mas tá bom, já. Ensaiado, bom. Mas ainda sei é. as notas ali, né? É. E, e, e esse não acabou? Bom, e aqui tem uma assinatura. Esse aqui é super especial. Ah, você super falou que você especial, tem outros, né? Isso. A gente conversando que tem outros. Mas esse tem uma assinatura da Margot Fontaine, que pra mim foi uma das melhores bailarinas de todos os tempos, né? Ela, Ana Pavlova, enfim. Mas ela foi muito especial, né? Dançou muito com grandes expoentes, né? Como Nureyev, então. Nossa. Esse aqui, bom, é um exame para dizer o quê? Para testar o quê? Você tinha vários. É, como numa escola, né? De estudo normal. Então você tem os graus, então de grau para grau você tem esse exame para saber se você está apta a passar ah, de grau. É, tá legal. Então você tem essa avaliação física, mas tem a avaliação também dos passos dos exercícios, de barra, de centro, interpretação, musicalidade. Então eles tocavam o ritmo do piano, você tinha que saber o que, que era aquilo, ah, se era doce, se era valsa. Que legal. É... Então, isso me abriu os olhos para várias coisas, para a cultura Maral. geral também. E elas vinham, elas ficam sentadas numa mesa, pediam as coisas que você fazia com um pianista ao vivo... É, então tem saudade? Eu, eu tenho muita é, né? saudade, muita saudade. Você faz ainda não? Então, eu não faço mais porque assim. Agora tem uma onda de novo, tem, né? É. Mas eu sei que balé é dedicação. É, né? É, é o balé assim para você conseguir subir numa ponta, para você conseguir levantar uma perna. Horas, fazer É, eu é. fazia seis, sete horas por dia. E não levou adiante o que aconteceu? Porque eu fui escolher o jornalismo. Ah. Então assim eu dei aula de balé, me formei. Só que aí quando eu decidi fazer jornalismo são duas coisas que tomam muito tempo. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí eu sabia que eu não tinha talento para ser uma, um destaque. É. Né? Eu, eu não tenho nem constituição física para isso. Você é alta. Eu sou alta, é, eu sou grande, né? então é, para balé eu sou grande. Né? Eu, as pessoas falaram, não, eu sou super magra, mas o balé exige. Né, Delicadeza é, é total. Né? É então, tudo. Eu, é, eu falei, não, não vai ser isso. Eu queria muito jornalismo. Então, eu deixei de lado, mas assim, mora uma bailarina dentro de mim até hoje. Ai, que delícia, que delícia, que bacana. Ai, um dia tem que fazer alguma coisa você fazendo balé. É, né? então, eu, eu gosto muito de dançar até hoje. É. Eu ah. gosto bastante de dançar, assim, vários ritmos. Eu assim. também, eu, eu fiz balé quando menina, né? Depois uhum. eu fiz jazz, eu falo que meu negócio é jazz, né? Uá. Eu fiz jazz, eu fiz flamenco. balé é muito comportado é. pra mim, né? Eu fiz jazz, eu fiz, eu fiz flamenco, também eu adorava. Flamengo eu fiz também. Mas também acho o Flamengo muito duro, é, muito é. também, né? Entende? É. O meu negócio é um jazz. <risos> o meu é o clássico. <risos> flash dance, nossa, flash dance. flash dance. Eu dancei na televisão. Jura? Como Jura. assim? Não recordo. Eu dancei flash dance, dancei também o Dutch dance, o Rodrigo Parque. Então, é? A ah, que vai ligar. que gente vai ligar. A gente vai ligar. De gravação disso, será que existe? Não sei também, se alguém tiver, manda pra gente. Ah, manda gente. pra gente, que é um, foi um pre-show. Isso. Foi só entre os, os apresentadores mesmo? Não teve edição com outras pessoas, não, acho? Não, eu acho que eles fizeram só entre é. o elenco mesmo. E casa, acho que foram cantores, dois, na verdade, né? Foram. Com um o elenco, um elenco da casa e alguns cantores, atores e é. tal. Foram dois programas, eu ganhei um e a Cris é. ganhou outro. E depois teve a final que ela ganhou. É, é? Que legal, que legal. E foi super legal porque com aquele dinheiro eu consegui dar uma entrada no meu apartamento. Não, a gente ganhou um baita dinheiro. É. Era na época, era é. 50 mil reais. Exatamente. Que com o imposto que tiraram da gente acabou ficando 38 mil. Lembra também? Nossa. Eu ganhei os dois. Então isso maravilhoso meninos aqui. os <risos> meninos. Querido, estuda, meu amor! <risos> estuda e mete uma cara, mas porque é aquela situação, Isso, né? É chato, realmente é. Você fala, meu Deus, se aparecer uma pergunta fácil, ridícula, eu não sou mas, é. E tipo, mas assim, que você ai meu Deus, né? Ritmo musical. Mas eu adoro assim, assim, o show. Adoro, adoro. Adoro. adoro. Assim, Tenho aquele de tabuleiro, adoro. É super adoro. importante né? para participar, porque assim, eu falava só de fofoca. E as pessoas achavam que eu era uma pessoa fútil, que eu não sabia nada além daquilo. E aí quando eu participei do jogador, começaram a me ver com outros olhos, dentro da -den emissora, fora da emissora. Ah, puxa, até que ela tem cultura de nada. Mora alguém aí dentro dessa fofoquinha. Boa. Isso aqui é muito importante, porque é o teste de gravidez do Gabriel. Você guardou, menina. Eu guardei o teste de gravidez, porque né, quando davam os dois aqui, tracinhos significava que, que legal. você estava grávida e aí eu guardei porque foi muito impactante porque eu não sabia que eu estava grávida, aconteceu um susto, e aí é, meu marido já tem dois filhos do primeiro casamento, e aí eu estava assim, eu tenho gacete também, né? Um boa jornalista. É é, eu também eu já tive, tive mas... não tenho mais. Ah, é. eu, a área tá controlada também, você tem que comer direitinho, senão não volta. E aí eu tava com muito enjoo, muita dor de estômago, eu falei, gente, eu o gastrite, voltou atacar, atacar. Aí teve um dia que eu esmaiei, assim, a queda de pressão, e aí comecei com vários sintomas, mas não tinha me ligado que eu tava grávida. Aí ele falou assim, tá mas eu não grávida. Imagina, eu falei, eu vou fazer só pra jogar a tua cara que eu não tô grávida. Aí entrei no banheiro, comprei o teste, entrei no banheiro, fiz assim, sabe, daquele jeito, então eu falei, não, tem alguma coisa errada, olhei na caixinha, olhei no teste, aí eu gritei lá de dentro, tô grávida! Que legal! Aí ele bateu na porta, eu quero fazer a Aí a gente comemorou, foi no mesmo dia fazer o exame de sangue, Ai, aí fica, né? aquela expectativa, e deu positivo. E aí foi lindo, né? Porque foi melhor que, que mais? Não tem um mãe. xixizinho aqui não, não né? Não tem, eu tirei a parte do xixizinho que eu solto aqui. É, acho que pouca gente guarda. Eu acho que sim. É. É, mas eu guardo muita coisa dele, assim. Eu tenho uma caixa cheia de coisinhas, cabelinho, é... Do primeiro aniversário, copinha, sapatinho, copinha da maternidade. tudo, primeira palavra, como é que era, o que, que ele fazia, como ele agia, ultrassom. Porque são coisas que você não tem nem coragem de jogar fora, né? De maneira nenhuma. É. Mas a Maria da escola, eu guardo tudo. Jura? Eu Olha. Eu guardo. Mas ela eu... não é acumuladora, tá? gente? <risos> é só eu que sou acumuladora. Não, só eu. É assim... Eu guardei numa caixa, falei, tem que caber nessa A caixa. A caixa do Gabriel, é, ótimo, essa, ele ótimo. Tem que caber junto aqui, né? Porque senão, muito claro bacana. que agora, né? Mas eu guardo, porque eu acho que isso vai ser importante pra ele também. Referências, tá é Exatamente. muito legal, é muito legal. Eu tenho o meu baú e eu guardo, é. eu tenho coisas da maternidade que meu mãe guardou, lembrancinha. É, eu tenho. E, isso, e, ah, é, é muito legal. legal. Eu sei que falei, meu João Rico tá com é, é, é, então, 11 anos, é. tem aquele limbo, né? Porque você não é nem mais criança nem adolescente, é. então é aquela fase de descobrir quem sou no mundo, ah. de contestação, de achar que não é legal ficar expondo carinho em público, né? Escute ele vai mais pro lado da mãe, uhum. de comunicadora, tal, ou mais pro lado do pai que é o artista da imagem, que é o fotógrafo, o cinegrafista. Olha, e ele... não só, né? É, <risos> ele também mil <risos> atividades. É, eu tenho certeza que vai ser alguma coisa para essa área de, de humanas, de comunicação, porque uhum. ele gosta. Ele não é tão expressivo assim como eu. Ele é mais comunicado no sentido de Observador, vê o que está acontecendo, aí ele se coloca. Uh -huh. Ele já né? eu uh -huh. falando, abraçando, beijando, uh -huh. ele já mais na dele, mas se coloca. Sabe fazer muito bem as fotos, ele tem noção de imagem, adora o YouTube. Ele já é uma geração sem televisão. Ele já é uma geração totalmente YouTube. Então ele vê tudo pelo YouTube. E o seu canal, ele YouTube? Ele vê televisão pelo YouTube. Ah, É, é, é. Ele, então assim, tal programa, ele não precisa mais ficar preso ao horário da TV. Ele eu fala, quer. eu vejo depois, é, né? não é. tem problema. É. E o canal foi super legal, porque eu descobri um outro universo, a, a gente, gente aprende. aprende é? Sem dúvida. E, e, e é muito legal porque tem muita gente que não está na TV, está só no YouTube. É. Então você agrega um público novo que tá te descobrindo, que vem com um monte de sugestão para você, que te descobre na televisão também, Aham. que dá sugestão, que tem essa interação imediata. É, e você pode ser quem você é do jeito que você quer fazer quiser. do jeito que você gostaria de é. fazer. Né? É muito bom é. isso. E se você está errando você tira, se você está acertando você continua, se você cansou você faz outra coisa. É uma liberdade muito grande. Já está há quantos anos no YouTube? Ah, eu já tô puxa, Tem pelo menos uns três anos, né? Eu acho. Por aí. E como é que é que tá lá? Olha, agora não eu digo o, nome, tá lá... de, o... Uhum. nome do canal. A TV Cris Flores. TV Cris Flores, c h r Não é Cris que tem Não, tem um H. Você sabe mesmo. por quê? Cristiane ah. Toloni. Ah, é? Minha mãe era fã. Ah. Aí minha mãe tinha uma amiga francesa. Falou, isso, bota CH que vai ficar mais legal. Você é Cristiane, então. Eu nunca tinha mais Cristiane. Cristiane na vida, nem sabia. Exatamente. Ah, prazer, é Cristiane. Depois, sabe por que eu virei Cris Flores? Porque eu falei que eu morei. Ele é que morreu. Porque eu assinava Cristiane Flores, né? No jornal, nas revistas, enfim sempre acinei. Assim, né? E aí, quando ele começou a conversar com ele, mas no primeiro dia ele já olhou e fez assim, Cris Flores, no mundo das estrelas. Para o mundo já das estrelas, Flores, é mesmo. Assim, e esse sobrenome Cris Flores? Flores, né? Pois é, todo mundo achava que era artístico, ah. <risos> mas não é meu sobrenome mesmo. Eu não sei exatamente de onde vem, porque é da família do meu pai, e tem uma mistura muito grande de português, espanhol, holandês, né? Da família do meu pai, porque é uma família que já está no Brasil há um bom tempo. Né? A família da minha mãe é uma família 100% italiana, tanto da uh -huh. minha avó minha uh avó. -huh. E aí é um sobrenome que eu tenho que chamar Manolio. Uh -huh. é, mas ele é difícil de escrever para as pessoas. Uh -huh. Ele é fácil, é ma Mas sempre que a gente fala Manolio, peraí, né? Ih, é, Sim, isso é errado. É. Eu tenho documento para ele errado. É. Então eu adotei flores, eu falei, porque flores. Ah, é lindo! Flores, plural de flor, é fácil. É fácil, né? fácil, é. fácil, fácil. Aí é o Cristiane, o CH, né? Enfim, mas o Flores é difícil. E aí, o Cris Flores foi o Paulo Henrique e a Marinha que falou: é isso, é Cris Flores. E pegou, ficou, falei: gente, eu devia ter pensado nisso antes, né? Todo mundo chama de Cris porque né, fala Cristiano. Mas ele é né? que tem essas que tem sacadas. Essas e isso aqui tem a ver com ele? Sim. Ah, isso aqui é máximo. E eu guardei, e outro dia eu contei pra ele: ele morreu de rir, ele falou, mas você guarda? Eu falei: guardei que é o um manual de português para a televisão segundo PHA, Paulo Henrique Alvim, que ele distribui para todas nós, né para todos nós que trabalhamos com ele no Tudo ver e que olhando hoje eu falo, gente, muita gente tinha que ler isso, porque é um privilégio. Que dicas né? tem aí? Fala algumas. Olha, muito bom, olha. Primeira dica, o melhor tempo do verbo é infinitivo. Dois, voz passiva e particípio passado evitar. Três, gerúndio nunca nunca significa nunca Falei, Gabriel. <risos> o Gabriel Garcia Marques sugeriu a Real Academia da Espanha suprimir o gerúndio da língua espanhola o verbo é melhor que o substantivo que dele deriva ir é melhor do que ida sugerir é melhor do que sugestão adjetivo quase nunca enfim ele vai indo e depois é, então é português puro né é, adoro essa, o espectador não tem nenhuma obrigação de pensar fazer cálculos, imaginar hipóteses enquanto assista uma reportagem pense por ele, explique tudo se sua tia do Grajaú não entendeu, você perdeu a guerra eu sempre falava perdeu a guerra, é, ótimo, gente. é essa é boa também, televisão não gosta de números arredonde, use pouco e faça gráficos claros, não use palavras difíceis, guarde para seu próximo artigo no jornal de filosofia todo mundo tem que entender o que você fala então, é, parece óbvio, mas a gente... Verdade, lembro, é a coisa, verdade, verdade. E depois, ele vem ao repórter também, uma série de dicas aqui, que é muito importante, como você tem a postura, como você falar, como você começa a falar, é, questão visual também. Aqui, ó, convenção do tudo a ver. <risos> era, Deixa eu mostrar. Ah, ah, aqui, aqui, ó. <risos> Todo mundo fala... Convenção do tudo a Ver, Maria Cândida. A Cris, ir atrás dos furos e dos personagens mais famosos. Ilustrar, ilustrar, ilustrar. A Maria Cândida, que fazia Hollywood, né? É, exatamente. Que legal. Então, é, é, foi muito gostoso. Tanto que você vê que as pessoas que trabalhavam é, fora do ar, também hoje todas são diretoras e diretores na TV. De jornalismo, de programas as pessoas que estavam lá, todas também, né? Cada um foi para um lado e foi fazendo sua história. É... Então eu devo muito a ele, é. muito mesmo. Foi um é. grande professor. E você sabe que eu tenho uma recordação né, desta <risos> época também que eu trouxe do meu baú, ah, porque meu as terças-feiras a gente tem o fundo do baú, as entrevistas tal. E as quartas-feiras a gente tem o baú da Lu, que aí eu mostro as minhas peculiaridades. E essa aqui eu já mostrei no baú da Lu, vou deixar aqui para vocês conferirem, quem ainda não viu. Vai ser uma surpresa para você, lembra disso? Ai, que máximo! <risos> olha lá. O Cosme faz esse O descente. Cosme que é esse aqui. Exatamente, né? exatamente. O Cosme que é esse aqui, olha. olha eu aqui. aqui e você. Aqui, aqui. De óculos você e chameu, quando você começou na TV. Maravilhoso. Que legal, Maravilha, né? muita gente legal aqui, o Paulo Henrique. Paulo aqui. Henrique. Gente. Ela agora tá morando, acho que uh, em Salvador, não é? É, acho que sim. É, a Patrícia Maldonado aqui, oh. a Ana. O. Quem era esse? Não sei agora. porque tem gente que tá meio diferente, assim, é. né? Nem todo aqui mundo. O Edu. O Edu, o Flavinho, a Camila, é, a Geórgia, a, a, a, a, a Cláudia Ed. Henrique, Georgia, hoje casou tá é, com né? o Paulo Henrique, a Cláudia oh, Ed, maravilhosa. Geral, lá, Tanta gente, a Maria Cândida aqui, né? A o Facioli, né? Fatioli, isso mesmo, isso mesmo. Aqui será que vai alcançar, tipo, o esporte? Isso, era, era ele, ele mesmo, né? era ele mesmo. Aqui o Edu Guedes, é. É, que legal, legal né? Gostou dessa recordação? Olha lá, gente. Era muito bom. Tinha voado e fora do ar também, muito, né? Muito, muito. É uma coisa muito boa. Que lembrança boa, né? Cosme, obrigada de novo. Se vocês estivermos sim. assistindo, olha, eu guardo com <risos> muito carinho, que é uma bela recordação. Cris, querida, foi um prazer. Oh, foi uma também. alegria conhecer o seu baú. Obrigada, muito obrigada. Bom, Tudo tarde. de bom. <risos> obrigada. Ah, aqui é que ela grava o canal da Cris Flores TV Cris Flores. Aqui é na bom. cozinha. Pra a gente vem pra comer. Ah. Aqui, ó. Oh, oh, oh. Gente, obrigada pela sua a, audiência, pela sua participação, pela sua companhia Não esquece aí, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta a notificação, se inscreve Curte esse vídeo, não vai deixar de curtir, curte aí já e espalha para os é amigos, é isso, é a ladainha que eu falo, é a ladainha Espalha pros amigos e manda seus comentários A gente fica sempre muito feliz em saber o que vocês estão achando E ver que vocês estão participando do canal um grande beijo, até semana que vem. Amei! Cris, chegou o momento Polaroid. Uh -huh. Pra você guardar de recordação Eba! uma foto nossa. nossa. Eu Mas espero... já ficou? É, só que vai ter que esperar, que essa aqui, né? Sabe que o esquema é das antigas, é, não é nossa, mais é. a digital. Espero que você guarde como Obrigada. uma recordação de um bom momento aí nosso pra que você lembre de mim. Certeza, eu sempre lembro de você no melhor lugar no meu coração. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Aqui eu recebendo o canudo, ó. O momento do canudo. Aqui, olha, eu com os meus pais. A cara de orgulho e felicidade. Olha a cara de orgulho e felicidade, minha mãe e meu pai. Ah, eu aqui, ó, com o chapéuzinho e tudo, a beca. Novinha, né, gente? Que menininha, né?